Vídeo de resposta é assim, né? O pessoal já chega de olho na treta, mas... Confere o vídeo até o final aí que você vai entender o meu ponto, beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, Guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 Mas hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque hoje eu quero fazer um vídeo resposta a um outro vídeo Que me enviaram esses dias e que contém algumas informações aí, digamos que equivocadas, beleza? Não é comum nesse canal aqui vocês verem vídeos como esse, mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo exatamente porque eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que viram né, esse conteúdo aí desse cidadão e tiveram uma impressão errada sobre o jogo. Vamos esclarecer isso direitinho aqui. É importante lembrar que apesar do Sniper Elite 5 ser um jogo bem mais acessível que os outros da franquia, exatamente por ter saído no Game Pass, né, milhares de pessoas no PS4 e no PS5 não puderam jogar esse jogo porque o jogo ele ainda tá muito caro nessas plataformas, né, e para essas pessoas só restam aí duas opções ver análises para ver se vale a pena pegar a preço cheio já no lançamento ou aguardar alguma promoção boa aí que provavelmente deve demorar um pouco mais de tempo. Mas é fato que ambos esses grupos, eles estão procurando por análises, né, para poder orientar essa compra aí. E é aí que começa um grande problema aqui porque Sniper Elite 5 ele é um jogo de um nicho bem específico né logo não teremos muitas análises a respeito dele e dentre essas poucas análises com certeza tem uma que vai chamar a atenção do pessoal não especificamente pelo conteúdo mas pela capa e pelo título né que digamos que é bem chamativo Claro que essas pessoas vão clicar nesse vídeo. Esse vídeo aqui ele não tem nada de mais Basicamente é um criador de conteúdo dando a opinião dele sobre um jogo Que ele acabou de terminar Como eu disse não tem nada de mais A gente encontra vários desses vídeos aí no YouTube É bem comum mas aí você pode estar se perguntando, pô, se é um vídeo comum igual a vários outros, por que fazer um vídeo resposta? Então, o problema é que esse vídeo, ele traz a opinião, porém ele não é puramente opinativo, ok? Ele tem um viés informativo também, ou pelo menos essa é a impressão que ele tenta passar, né? E é aí que ele derrapa e muito, porque basicamente ele opina sobre informações erradas, beleza? Perceba que aqui eu não tô julgando as opiniões do cara, né? Antes que apareça alguém dizendo aqui, ah, mas é só a opinião dele e tal, esse tipo de coisa. Realmente ele é livre pra dizer qualquer coisa que ele pensa aí, desde que não seja nada ilícito, né? mas sair por aí falando informação errada aí já é outra história. Nesse vídeo aqui, ele fala especificamente sobre bugs, fala sobre a otimização do jogo e fala sobre um suposto final que, segundo ele, é vendido à parte. Então, vamos dar uma olhada nessas informações. Que porra é essa, Marreco? Primeiramente, ele fala sobre bugs, né? Mostra inclusive algumas imagens e tal. Mas, digamos que falar sobre bugs é sempre muito complicado, porque bugs, em jogos multiplayer especificamente, eles podem muitas vezes estar atrelados à própria conexão. Aqui, por exemplo, quando eu jogo solo, né, o Sniper Elite 5, eu não vejo bug nenhum, absolutamente nenhum. Em co-op, às vezes acontece, são raros também, mas, para não dizer que não acontece nunca... Esses dias eu entrei na sessão de um inscrito aqui do canal e o jogo ele tava bugando bastante, claramente algum problema entre as conexões, muito provavelmente a conexão dele né, porque como eu disse com a minha né e com a de outras pessoas não acontece isso, isso era um problema que acontecia muito também com Ghost Recon Breakpoint, não sei se vocês lembram aí, a gente já comentou bastante sobre isso quando existe esse tipo de incompatibilidade de conexões aí, começa a acontecer todo tipo de bug louco. Como exemplo, eu posso dar aqui as gameplays que eu faço com o Cross, aqui nas lives e tal, quando a gente joga offline também, que dificilmente acontecem bugs, ou seja, nós não temos problemas com as conexões. Então, assim, é, falar sobre bugs é uma coisa bem relativa, né? Mas vamos lá, vamos lá. Na sequência, ele fala aqui sobre a otimização do jogo E aí ele fala com base na experiência de alguém que estava jogando com ele lá, né Segundo ele, o cara ele tem uma PC com as configurações acima das recomendadas E mesmo assim, o cara foi obrigado a diminuir a qualidade, jogar no low, né E o cara ainda estava com problema, né Com o FPS caindo para 30, para 20, do nada assim, né Então assim, é... mais uma vez é complicado opinar sobre a experiência de uma outra pessoa pessoa né mas eu posso comparar aqui com uma outra experiência como eu fiz com a questão dos bugs e tentar chegar a alguma conclusão Vamos lá então. Para isso, é, eu vou usar a minha própria experiência, mais uma vez jogando o jogo, né? O meu PC ele tem uma configuração equivalente à considerada recomendada, né? Isso na Steam, na página do jogo na Steam tem lá a configuração recomendada, que seria basicamente um i5 de oitava com 16 de RAM e 6 de vídeo dedicado. E aqui eu jogo a 1080p com 60 frames assim, ocorre uma queda ou outra, mas uma coisa bem pontual e e não cai tanto assim, cai muito pouco, mas para poder usar um exemplo mais pontual ainda, é possível a gente encontrar vários benchmarks aqui no YouTube, com várias pessoas com configurações até abaixo das recomendadas, e rodando o jogo no high, a 60fps e tal. Então acho que fica bem claro aqui que essa história de ter que jogar no low, porque o jogo tá super mal otimizado e tal, essa história tá bem suspeita, né? Aproveitem para comentar aqui embaixo também, se você é do PC, se você tá jogando o jogo, quais as suas configurações e como o jogo tá rodando aí na sua máquina. Você também tá jogando no low a 20 FPS? Eu acho que não, mas comenta aí. Mas agora a gente vai entrar aqui no assunto que, segundo ele, é o pior de todos, né? O que deixou ele putaço, que também deve ter deixado muita gente putaça que viu esse vídeo dele aí. É, segundo ele, a Rebellion tá cobrando pelo final do jogo. Olha só, você tem que pagar pela última missão pra poder zerar o jogo, basicamente, segundo ele. Aí eu pergunto a você, quem não ficaria puto com isso? Acho que qualquer um ficaria, né? Se isso fosse verdade. Muita gente ficou revoltada e muita gente veio reclamar aqui por isso. E aí você pode estar se perguntando aí: "Ah, mas por que muita gente veio reclamar aqui? O que é que tem a ver uma coisa com a outra?". Então, esse canal aqui, ele é focado em jogos de tiro, de tiro tático e tal. E uma das principais franquias que a gente aborda aqui é exatamente Sniper Elite, né? Então, a gente tem uma comunidade bem grande de Sniper Elite aqui, talvez a maior do Brasil, inclusive. Então, nada mais justo que as pessoas venham discutir sobre isso aqui. Aqui e nas redes sociais do canal também então assim lógico é lógico que o final do jogo não é vendido à parte na verdade o que ele diz que é o final do jogo é a missão montanha do lobo que é a missão que a gente tem que caçar o Hitler né Qualquer pessoa que conheça minimamente essa série sabe que essa missão ela é tradicional no Sniper Elite né todos os jogos tiveram essa missão e ela sempre veio como DLC é uma coisa tradicional na franquia, né? O Sniper Elite V2, Sniper Elite 3 e Sniper Elite 4 sempre tinha essa missão. E ela sempre veio via DLC. Sempre foi assim, ok? Ela não tem nada a ver com a campanha. Ela é uma missão extra, o objetivo dela é única e exclusivamente matar o cara do bigode lá que vocês conhecem né? e inclusive você pode fazer isso das mais diversas formas possíveis então dizer que essa missão é o final da campanha a mais pura desinformação é desonestidade intelectual porque o cara ele finalizou o jogo ele viu que o jogo acabou como é que ele pode dizer que o final é uma outra missão que tá lá via DLC se ele finalizou a história inclusive no vídeo ele Acho que ele fala que ele nem sabe se terminou, que pensou que tinha desbloqueado um final alternativo, um final secreto. Acho que ele nem prestou atenção na história. Foi só jogando, ruxando, nem prestou atenção na história. Terminou e nem percebeu que tinha terminado. A verdade é essa, né? E aí achou que a última missão é que era a missão do Hitler. Um negócio totalmente louco, vai entender. Então é isso, é, comentem aí embaixo o que é que vocês estão achando de Sniper Elite 5, qual a experiência de vocês em relação a bugs, em relação a otimização e se vocês têm aí a DLC ou se vocês também acharam que a DLC era o final da campanha, acho difícil porque quem acompanha aqui o canal sabe né do que tá acontecendo, mas ainda assim eu percebi que muita gente caiu nessa pegadinha, como eu disse muita gente ainda não comprou o jogo, tá só acompanhando gameplays e tal e aí de repente viu esse vídeo dele lá e acreditou nisso, né? Que realmente a última missão do jogo era paga. Terrível isso, terrível. Então, comentem aí embaixo e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.